Comece essa prática com uma postura confortável. Gentilmente, traga a sua atenção para o seu peito ou abdômen que se move lentamente com a sua respiração. Pouco a pouco, deixe seu corpo relaxar. Você pode respirar fundo por alguns minutos. Tome consciência do ciclo que você deixará atrás do ano de 2022. Olhe com distância como se estivesse sobrevoando. Perceba quais foram os momentos mais difíceis para você neste ano. Dê espaço para relembrá-las e principalmente Abra espaço no seu corpo para todas as sensações e emoções que vão surgindo destas memórias. Acolha-os com amor e sinta-os, deixando que o seu corpo os processe. Te convido a se conectar com um certo sentimento de gratidão por esses tempos difíceis. Sim, gratidão. Gratidão por lhe dar a oportunidade de crescer e ser mais forte. Agradeça por toda a força que você adquiriu, por passar, por vencer esses obstáculos. Veja agora os momentos felizes desse ano. Dê espaço para lembrá-los e sentir todas as sensações e emoções que os acompanham. Dê a si mesmo permissão para celebrar estes sentimentos, conectando-se com um sentimento de gratidão e agradecimento. Se você quiser, você pode colocar um sorriso no rosto enquanto você visualiza. E agora chegou o momento de deixar ir. Você já processou ambos momentos, momentos felizes e momentos desafiadores. Você pode vê-los como um todo. Observe como eles se afastam e desaparecem na distância. Sinta o espaço que sobrou em você para receber o um novo e sinta a abertura para o que está por vir. Você pode sentir qual é a energia, o lugar que você escolheu para viver este novo ciclo. Preencha-se com essa alegria, energia e sinta as emoções que brotam no seu coração. Permita-se sentir e ser esta felicidade. Amorosamente, pergunte-se o que eu preciso em minha vida para estar em paz comigo mesmo. Deixe que a resposta venha naturalmente. Não force nada. Simplesmente pergunte-se e relaxe. Agora, pergunte-se quais ações você deve tomar para alcançar esta paz tão desejada. Simplesmente solte ao universo seus desejos e aspirações, confiante de que tudo vai dar certo, que tudo acontecerá para o seu melhor. Ao terminar esta breve meditação, você despertará motivado e com vitalidade para entrar em ação e fazer deste ano novo um ano de conquistas e felicidade. Aos poucos, lentamente, você pode abrir os olhos e escrever as respostas que surgiram como intenção para o seu novo ciclo. Você pode escrever também as suas metas, seus desejos e anseios para o próximo ano. Esteja atento, porque pode ser que insights surjam na sua cabeça durante as próximas semanas. Feliz Ano Novo! Que a paz e a força estejam contigo. Aproveito também para agradecer por você me permitir te conduzir em mais uma prática de meditação. Gratidão por meditar mais um ano com o canal Arte de Mudar.